Vocês não acreditam no que chegou aqui em casa que a Supercell me enviou Se liga só, aqui no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, hoje nós estamos aqui jogando pra poder conseguir o acessório Bruno. da... Uh! Acabou de chegar uma encomenda aqui pra mim, mano. Eu tava começando a gravar com a Jack e chegou essa caixa pra mim. O que, que será que tem nela? Bom, vamos ver aqui juntos, né, rapaziada? Ó, uma caixa, Brawl Stars, Paris Saint-Germain. Tem um... O que, que tá escrito aqui, mano? Isso, isso, isso, é esse, se esquece Paris? É, alguma coisa assim, mano. esquece é Paris. É mais ou menos assim. Até o cachorro ficou louco Bom, vamos ver o que vai acontecer O que tem aqui dentro, mano? Eu tô até curioso, mano Tô curioso Vamos abrir juntos aqui, ó Vamos ver o que vai acontecer Eita Brau e Paris Saint-Germain, mano O que, que será que tem aqui dentro? Vamos abrir Ih, saiu um negócio aqui Agora veio a caixa Ficou a caixa aqui, né? Vamos ver a caixa que tem aqui dentro Opa, abertura aqui, ó Beleza Ah, puxa pra cá O que, que será que tem aqui, galera? Eu tô meio doido O que, que será que vai rolar aqui dentro, hein? Vamos ver juntos, então Eita, mano Olha, rapaziada, tem umas coisas aqui, cara. Tem, olha, vamos, vamos... Ah, tem uma cartinha, um pergaminho, uma cartinha, não sei. Vamos ler juntos, então, galera. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Pergaminho, mano. Olha que da hora, mano. Olha que legal. Vamos ler, vamos ler juntos. Bruno Clash, você foi convidado para a seleção PSG de Brawl Stars. Nessa caixa você vai encontrar as regras da competição e uma camisa oficial do PSG para participar com... Desculpa, eu tô, tô ficando louco, mano Para participar com todo o estilo das partidas até a skin da Shelly Meu Deus do céu, mano Então eu vou jogar as partidas para poder ganhar a skin da Shelly Vestido com um PSG, meu Deus Mas antes, você precisa completar um desafio Você precisa montar o quebra-cabeças em anexo Enquanto grava um time-lapse, olha isso Depois é só dizer quanto tempo você levou É necessário mostrar o quebra-cabeças montado completo no final E, e postar o vídeo tagueando Brawl Stars Pode deixar, fica tranquilo os que conseguirem terminar no tempo estabelecido, vão ganhar um kit de skins para distribuir para a sua audiência. Então, eu tenho que montar um quebra-cabeça que veio na caixa, para poder dar para vocês aí skins, em, provavelmente em alguma live. Então, vamos ver como que é esse quebra-cabeça, pra gente saber como vai ser isso aqui. Deixa eu ver, vamos ver o que vai acontecer aqui, hein Olha o quebra-cabeça, manos! Provavelmente essa deve ser a imagem Que eu devo ter que montar Vamos ver, olha, olha quantas peças aqui ó. Nós vamos montar essa, as peças os, O quebra-cabeça inteirinho, provavelmente deve ser essa imagem E aí a gente vai gravar aqui Em timelapse lapse pra vocês, pra ver Quanto tempo a gente demora, mas vamos ver aqui Tem mais uma coisa, pelo que eles falaram Tá aqui ó, pelo que eles falaram, é uma camiseta Do Paris Saint-Germain pra eu jogar Pra eu poder jogar aí e No estilão, no estilão, o desafio da Shelly Vamos ver então, vamos ver então O que que vai acontecer aqui ó, já abri aqui meu amigo Meu amigo Meu Deus do céu, hein Olha, já fiquei ansioso Nossa Caraca, meu mano Olha isso, mano, deixa eu abrir Ah, não, deixa eu abrir que o negócio tá doido Meu amigo, olha que anima! Ah, não, não é possível Não é possível, mano não é, nossa, olha essa camiseta Camiseta do Paris Saint Germain, mano Nossa, mentira Olha o que tem escrito atrás Bruno Clash, mano Bruno Clash 94 O ano do, que o Brasil foi campeão mundial, mano Ó. Bruno Clash 94 E aqui, Brawl Stars Apoiando o Paris Saint Germain, original, top, linda demais Meu Deus, que linda, mano Que linda, que linda Só tenho a agradecer aí, muito obrigado, Supercell Muito obrigado, Brawl Stars, mano Olha que animal, mano Eu vou ter que usar ela para poder montar o quebra-cabeça Então, vamos lá, vamos montar este quebra-cabeça Vestido de Brawl Stars com o PSG E vamos lá então, agora Olha que doideira, vai aparecer lá, Não, nada. Isso, rapaziada, vocês viram aí, eu passei mais rápido aí Pra vocês poderem ver em timelapse Pra ver aí a montagem do quebra-cabeças Eu levei aí, ó, mais ou menos 49 minutos Pra montar o quebra-cabeça Eu vou enquadrar eles e colocar junto com esses quadros aqui, ó Que eu tenho aqui Muito top, muito obrigado Brawl Stars E olha que beleza, isso mesmo, mano Paris Saint Germain, moleque Olha que top, mano é isso, mano, tem Bruno Clash nas costas, molecote, ó Tá louco, mano É isso, muniques, então é isso, manos. Muito top, muito obrigado aí, Brawl Stars Muito obrigado, Paris, seu irmão Muito obrigado, Supercell Tamo junto, rapaziada Valeu aí a todos que acompanharam esse vídeo E é claro, você comenta aqui embaixo Vai conseguir fechar o desafio da Shelly PSG, eu vou jogar em live e trajado de PSG. E você, mano? Beleza? Então é isso, mano. Tamo junto. Muito obrigado a todos. É nóis. Meu vídeo até tá aqui? Comenta aí. Careca! Tamo junto! Falou! Foi!